não vou botar pra rimar alguém ridículo. Aqui na sua frente não é o capeta, é só um dos 12 discípulos. Eu tô fazendo minha rima e tô mostrando o compromisso. Claro que eu engasgo o mel. aliás, minha vitória tem gosto disso. Doce discípulo, você desencaixou do beat, você não era bom. Na verdade, isso é ridículo. Deu pra ver que nele encaixa do tom, teve até doce discípulo. Por isso que você é massa de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 tira a MC que é todo aproximado Até porque eu vou te mostrar no freestyle Que eu também fiz nesse solo sagrado Você falou que tinha uma religião Por isso que na batida você é um cuzão Falo de Jesus e enxerga ele mais de perto Aproveita e agradece cada minha oração As palmas de geral pa Jersey City on do trap, Ok, eu mato esse cara, sabe que rima você tá sem que eu faço assim Mano, você não é MC, sabe por que que eu te mato no free? É o Jayalu que fica pro, pro, pro, Breno mata só eu não drop que é pri, pri, pri Descarregue o copo, eu faço que sabe que eu já fiz em cima, nego, eu faço essa rima Sabe que é um fato, essa parada é muito louca, sabe se alucina, até porque, sabe?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 Eu falo pro Kiko, depois da batalha, eu tô no estúdio com o salvador. Quem que teve a ver essa rima aí? pelo que é o rei da fora de contexto, alisação de como ser um MC. Faça o um SP, sabe nego que eu te destruí, vou fazer isso daqui. Sabe que eu já rima agora, cê não assimila. Claro que você é o Kiko, tá fechando com o Projota, o menino de vila. E não caralho, meu mano, que eu vou te dizer cê é pai pro bebê, bebê, bebê be. Eu prefiro ser o guimê, viu? Tenta fazer, mas não sabe, meu mano Sabe que sua rima é feia? O Kiko que os caras chamam de Salvador? Burro, não sabe a história da aldeia? <risos>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 problema é achar que a vida é o cubo. Mano, sai daquela tela e venha pra sala de aula.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 meu fogo tá no fode Hoje eu vou chamar o JP de Jerry 6 Chegou na aldeia, tubarão explode oh! Eu quero a palma Tio, um. todo mundo notou Que que foi que rolou o Apolo Nem até começou, as decoradas acabou